E aqui é a malta do aço, bem-vindos aqui a mais um vídeo... Ai, que buraco, ai, que até me o coração... Bem-vindos a mais um vídeo, o tema de hoje é G40 preto, Deixa-me lá fechar aqui o vídeo um bocadinho, senão vocês já vão com muito vento. G40 preto, pois é, o tema do G40 vermelho, praticamente terminado, vocês acompanharam mecânica, chassis e tudo, está tudo impecavelmente bem feito pelo amigo Hugo Rosa, já fomos medir, o carro já recuperou a potência, achamos a potência perdida, ainda deu mais um pauzinho, e então esse tema está concluído poderá aparecer um ou outro pormenor depois eu vejo se justifica fazer vídeo ou não se justifica fácil, se não o carro só precisa agora da parte da chapa e pintura mas temos lá este G40 preto que ainda não tínhamos feito nada desde que eu comprei o carro a malta até me tem dito então e onde é que anda G40 preto? está aqui malta e agora eu vou lá ao Rosa para ele fazer a manutenção do compressor mas, o que vocês percebam uma coisa este carro a andar vocês estão a ver este carro a andar este carro não pode estar original não pode, eu tive hoje a 40 vermelho 100% original ele agora está original, mas tem aqueles toquezinhos da balalaia que dá para o caminhar para a praia <risos> mas estava 100% original, este eu não sei o que é que ele tem o antigo dono não me soube dizer o que é que foi feito no carro, mas disse que o carro estava a andar bem e tal, e para efetivamente o carro está a andar muito bem não tem nada a ver com o vermelho como estava, é muito mais forte Agora o vermelho está por rir, está um bocadito mais forte que este. Mas mesmo assim, este não fica muito atrás. Depois é o barulho. Não sei se vocês conseguem perceber. Epá, este é provavelmente dos G40s a compressor. Pá, não é o mais bonito, mas é dos barulhos mais bonitos que eu já ouvi a compressor. Pá, o carro é mesmo brutal. Depois a andar... E o carro está estável, pá. Este carro tem que ter aqui qualquer coisa. E a gente vai agora a HR Garage, ter com o nosso amigo Hugo Rosa, ver o que é que o carro tem. Vamos principalmente fazer a revisão do compressor, porque o carro não precisa de mais nada. O antigo Dom disse, pá, eu não precisas de fazer nada ao carro. A única coisa é, a revisão ao compressor que eu nunca fiz. Ora, o carro tem 220 mil km, se calhar estava na altura de fazer uma manutençãozinha ao compressor, ver, ver efetivamente como é que ele está por dentro, mudar aquela correia... Aladdin claro costuma partir, que não quer partir o compressor. Mas antes disso, eu quero que o Hugo Rosa dê aqui uma volta e me diga o que acha do carro. Quer que levante o carro no elevador para a gente dar uma vista geral e vamos tentar descobrir o material que o carro tem, o que é que foi feito aqui e porque é que o carro está assim, tão bom. o carro está mesmo bom. Vai malta, fiquem por aí. Eu não queria estar a dar muito aço no carro, como eu disse, não mudei a ainda, mas isto Uma terceira E por Esticos, ah, o carro está muito fixe. O carro está muito fixe. O carro está mesmo bacana. Mas vá, como que eu estava a dizer? Fiquem por aí. Deixem já aí o vosso like. Deixem rodar a introdução. Que vamos à HR Garage, ver o que é que o carro tem e fazer revisão com ao compressor. E vocês vão acompanhar tudo. <risos> tenho uma rata de bem pessoal, já estamos aqui com o amigo Rosa olha aí o homem, ainda de G40 preto pela máquina, Bela máquina. Epá, desculpa, eu não estar assim muito perto de vocês hoje é que este banco não chega para trás é uma das coisas que a gente vai tentar ver aqui o que é que se passa é o banco não chega para trás, a sofagem não funciona Mas já... principalmente é o, é o compressor o que é que tu, que tu vejas Está bem. mas agora, que é que digas a, a tua opinião sobre este carro, vai lá andar eu acho que isto não pode estar original o barulho dele não está, não está normal. Não está normal, pois não. E que achas? quero duas, duas opiniões tuas em termos de mecânica, Sim. o power, que, o que é que tu achas? Eu acho que depois já vamos ver o que, o que é que tem se conseguirmos. E em termos de, de condução, já assim, em embreagem. eu acho o carro é muito aprofeitinho. Tá vamos, vamos lá ver. Na volta diz assim: Fala, oh, Yuri, estava chamando a uma bela cagada. Só faz um barulho aqui da roda da frente do lado direito. E <risos> Oh, Já vimos cá, vamos, vamos fazer lá, o test drive. É o João Cruz, é que, <risos> quer é para ser este. <risos> Toca bem. Toca bem, não tem? O barulho do gajo é qualquer coisa. meu. Esta embreagem sim. Ah, está mesmo suave, realmente não está? Não está? Sim, parece um carro novo meu, em termos de sensibilidade ao pedal, meu. tem qualquer coisa, tem qualquer coisa não tem, isto não pode estar original meu, não pode estar original, nem pensar a nível de condição está aspecto está, não está, não tem folga nenhuma a caixazinha está mesmo a entrar bacana yeah, pá, o que mais me impressiona no carro agora, que já revisionámos o vermelho todo, Sim. e o vermelho Ainda não tem esta condição a nível de embreagem. Está muito bom, bro, mas está perfeito. Mas esta embreagem há de ser outro modelo, a prensa há de ser outra. Não, não há, as embreagens nestes carros mandam muito. Quanto mais senão... confortável for a, a embreagem, mais fraco é entrar para a quadrada. Né? Para a quadrada, claro. Uh, mas numa condição diária com o carro stop, epá, uma pressazinha macia sempre Pois é macia. Eu agora se pudesse. Pá, se soubesse qual era esta e, e, e tipo, se pudesse recuar atrás e pudesse escolher, Tinha trocado. tinhas as esta, meu. É, és valeu, por norma até são macias. É, é. Pá, mas não é, é, é, é, é, é muito rija, mas não tem nada a ver com esta, esta é muita Nossa. suavezinha, man. não O carro Agora aqui já lhe podes dar um bocadinho de lambra. Puxa, puxa-te, tá, puxa me também, não. trava, mas é um jaco continua um g40 na um gajo nestes carros até nos falta lá olha aí está mas é sugado que isto é um jacaré isto começa a andar para a frente mas já não anda, tra... já, já anda para, para trás não, isto não puxa bem meu. De origem não pode estar impossível não creio, Nunca não, também. Não creio. eu também não creio bem vamos uh, pôr lá no elevador yeah. Vemos por baixo e vemos por cima, ver o que é que ele tem. O que é que tu queres fazer? Eu agora só quero revisionar o compressor. É, tá, e pronto, se for uma coisa rápida, depois damos um olhinho aqui nas merdas que não funcionam. Mas principalmente é só correia de compressor, porque revisão e está tudo feito. Pois, tens né? o histórico, né? Tem, tem, tem. Supostamente tem. o dono diz que revisionou o compressor, mas tudo... Não, não, ele revisionou tudo, excepto o compressor. Ah, ok. A única coisa que ele nunca mexeu foi no compressor. De resto, óleos filtros, suspensões, está tudo tratado. Vamos ao episode, vamos ao falk follow. Driving me crazy, just looking at it. Coming your hair with your hand, gives me feelings I don't understand. Coming your hair with your hand, gives me feelings I don't understand. You do this thing when you biting your lip. It's driving me crazy, just looking at it. You know me better than I know myself. And don't wanna live in a world without you. Já estamos aqui de volta na oficina, já temos aqui um infiltra, um infiltra armado e mecânico. Amigo Rosa, o que é que isto tem? Vamos a medições. Epa, uh, que isto não está original. Aparentemente tem ali uma polizinha já. Consegues medir para a gente ver de quando? pá, 66 exterior é o que o pessoal mais mete. É, 105, 105. é de 65. Pauli já, já temos. E qual é a origem? 75. Deixa eu ver aqui. Já um sentido de da volta. <risos> Temos K&N de caixa, Olha, está novinho meu, novinho, novinho top, mais um, mais um, 2-0. Assim, a olho, tem um toquezinho aqui na borboleta, ah já tem truque na borboleta? Já, já está a segunda a fechar mais cedo, ah já tem truque também na borboleta. Pá, e o resto, não sei, temos que ver. Agora quando sacarmos o compressor fora, vamos temos que instigar. Vamos, olha, passo, vamos ver. Olha, vamos aí em baixo. Tá bem. É temos, bem? temos aqui uma barrinha feita. Não, barra não. O... Tem aqui os teflons os este com é... esta barra feita. É, tem... Mas olha vendo? lá, não é igual à que a gente fez no nosso. Não. É, já não está original. No nosso não. Tem um bajum novo. No meu, nem é no nosso, no meu. <risos> Isto era aquilo que estava a dizer que a gente havia meter no vermelho, não era? Das duas uma ou metes este, esta parte completa? Que é estas duas peças verdes em Teflon com este suporte metálico e com estas trancas aqui? Uh, ou então, podes pôr só as trancas, mas o ideal é assim como está aqui e complementar com a barra completa, com o charião completo, como eu te fiz no teu. Isto está a só atrás. Até aqui e a fechar o todo. Okay. É que isto é tão bom, tão bom que costuma partir ao meio. Yeah, pois é. <risos> então, a isto faltaria o, o tal. Como a gente fez no nosso, sim, sim. No, no meu, até no, do no nosso, então, Vamos ali ao e a duas vezes <risos> <risos> ah, yeah. Mas está com muito bom aspecto, ah, não está? Nem tem, nem tem grandes babotelas, não. Olha, o filtro óleo é novo, já fizeste esta revisão isto? Nada, não lhe fiz então, nada. Mas olha, o filtro óleo é recentíssimo. Não lhe fiz nada. O que dá, dá uso aqui ao filtro do óleo? o filtro óleo é recente. O rapaz disse que tinha feito a revisão antes yeah, de me entregar o, o carro. O filtro óleo é recente. Está o o... também. O Bijão é novo, sim, o foi foi metido recentemente. Não tens folos rasgados, está. Pá, tem que fazer uma resolvadazinha na caixa, mas não é nada. Pá, falta aqui uma espécie, já estou a ver, falta aqui umas anilhas cónicas e estas estão montadas ao contrário, as que cá estão. É, e isso o é barulho de... tu é de set deve ser aqui deste. Deste braço de suspensão. É? pois é. houve-se um barulho tac-tac. Se é o gajo que desmontou depois não soube de montar como deve ser. Catalisador não tem, graças a Deus, que é assim da origem. É claro. É este carro é muita coisa nova. Não? Olha aí, umas conizinhas. Sim senhora. Umas cone. É a bomba de gasolina também não parece ser é nova original. também. O um filtro de gasolina também não parece estar muito antigo. Ah, olha, Olhem, para mim, digo uma cena, está muito bem entregue a ti. Está bom? <risos> Resumindo, tu, está fixe? Tanto em cima como em baixo? Ah, está, está. Não, não dava à espera que veste um bom, sinceramente. Então olha vamos sacar o compressor e vai ver se não há algum truque dentro. Não, não deve haver. Output transcript: retentores da origem? Da origem, da origem, da origem, da origem. Isso é bom ou é mau? para ti é mau, para mim é bom. <risos> para mim é mau porque tem, tem que os pagar e para ti é bom que vais os vender, não é? Boa. Mas vá, mas abre lá isso que eu quero ver por dentro. Tá o estado dele. Não, está muito mau, pá. O rei já foi substituído. Já foi? Estás yeah. a ver? O homem é dizendo que não, pá. Já estou a entrar em despesas sem necessidade. Oh meu, a já, já tinha sido substituída. Pá. Esta não parte. Esta não, não parte, a, a minha outra. Fizemos assim, tal, partiu. Partiu? Partiu, já. Que, Está filmado, está, está no vídeo. Não viste o meu, o meu vídeo para não é? Não, não vi. <risos> o fez assim, tal, partiu. partiu oh, um Explica-me lá, já agora, porque eu nunca vi um compressor de um G40 aberto. Sim. Isso um, é uma espécie de correia de distribuição. é uma, yeah. uma, uma distribuição? Isto é, é a distribuição do compressor. Estás a ver? Se isto saltar do, do ponto ou sair do ponto. E do... tem um ponto tal e qual como o um motor, tal tem uma igual, posição. Exatamente. Dá para ver aqui, tem duas setas, tem, tem que se alinhar a distribuição, o sincronismo aqui do... Sempre para. <risos> e lá dentro, ou seja... É... Lá, só, lá dentro isto tem um caracol, é mesmo idêntico a um caracol, que ao rodar, estás a ver, puxa o ar por aqui e comprime por aqui. Uh... O ar sai por, por esta zona de onde está a Não, o ar sai por este lado, desculpa, Ah, ok, ok. Isto trabalha assim no motor, é ao contrário, aspira aqui por, estas, por, estas, por estes dois orifícios, e comprimo por aqui. A folga é mínima, basta a correia da distribuição neste caso, ou como queiras chamar. Sim, acaba se uma distribuição entre aspas, claro. portanto, yeah. é... se, se partir ou se danificar ou se fizeres ao lado. O que é que parte isto? O que é que dá cabo disso? É falta de manutenção. Como tu ia uh... olha yeah. para ti. <risos> se lhe quisesse fazer esta pergunta, estás a ver? É falta de manutenção. Pá, olha, abriu o do Yuri do Vermelho. O compressor estava espetacular, embora esteja original e pronto, tinha 150 e tal mil, neste, sim, sim. não partiu porque tivemos sorte que a correia já estava bastante degradada, faço aos anos, estás a ver, mas se tivesse sido acompanhada, às vezes também partiam, se calhar há uns anos atrás, por falta de conhecimento, sim, só não havia sabia de que era, que era, que era, era preciso sabe. revisionar, alguns sabiam, outros não sabiam, e quem não sabia, pá, fiz um há pouco tempo aí de um, de um imigrante, pá, ele não sabia que, que, Olha, eu, é? eu sou-te sincero, eu não fazia a mínima ideia. Sabia que isso tinha óleo, mas não sabia que tinha uma correia de borracha aí yeah. dentro. Pronto. Lá está, e deve haver um montes, se calhar, proprietários que não faziam a mínima ideia. Okay. De... Vamos lá ver dentro mesmo? Sim. Então, já está aberto. Como é que estão as fitas? Isso é chama-se fitas, não é? Para assim ah, sim, fitas ou segmentos, é como tu quiseres chamar. Pai, já estão um bocado de gastas. deve ser mesmo de origem, tudo. Devem ser as de origem? E se também tu substitui na, na recuperação? Sim, há um kit. Que que traz. traz tudo, traz os retentores, traz as fitas, traz os rolamentos e pronto. E fazemos a revisão toda. Isto é a Cambota. É Vamos passar uma lixazinha e tal, limpá-la toda. Depois há okay. levar aqui. Falta os rolamentos, há de levar depois aqui o kit de, de revisão Isto, do, do compressor. E é, ser as fitas é aquelas fitas para portar, sim, e os retentores que o compressor leva. Falta só os rolamentos. You know me better than I know myself Don't wanna live in a world like oh you Go to this thing when I'm talking to you Like everything freezes and it just feels a... too Go to this thing when I'm talking to you Like everything freezes and it just feels too Go to this thing when you bite me You know me, crazy, me, just open at it You know me better than I know myself I don't want live in a world you Give it to me, love situação migrosa, está montado, está no sítio já está... trabalha, já roda está a trabalhar bem? É pá, deixa o que é mais um bocadinho para ver se está tudo ok e depois é montar o resto dos periféricos estava dizer que ele estava muito justo pá, ficou justinho, agora também 2 quilómetros para acabar uh, as fitas pá, e para não dar logo lambra resumindo, é. vi, cheguei aqui com é. é. o carro pronto a dar gás revisione e tenho que andar devagar é. faz conta que eu segue menos ao bom e vejo basicamente vai dormir mas nem deixei o homem, queria tirar aqui esses, este, este sarro todo mas eu tenho que levar o carro a andar estou com pressa, tá, com pressa. É. <risos> mas está a ficholas, não está? está, está sem a vantagem da gente comprar carros velhos é que há sempre achados temos aqui 300 escudos, meu. olha, olha lá antigamente o que é que tu fazes com 300 escudos? era gomas gomas para caraças, <risos> já. e agora o que é que fazes? nada estás para meu <risos> parece de de olha para isso, espetáculo sofagem também já temos e escova atrás. ah, oh, maravilha! Maravilha! Funciona tudo. O que é que fica a faltar? Os dois braços, é substituir os dois braços por causa do toque que sobrou à Faz o que eu o bater. Dois logo os dois, que isso também não é assim nada por aí além. E já está tudo mais. Está feito. Vai estar tudo, né? as buzinas também ficaram a cantar. Já, aí, mas era, faltava a buzina. Vou só dar. temos buzina e pronto basicamente está tudo a funcionar sim, acho que sim. temos um G40 100% funcional yeah. top my friend! vai força graças vamos pôr a andar tem que ser <risos> Então bem pessoal na descrição vai estar aqui o link da HR Garage olha aqui isto apanha? apanha? apanha pois vai estar os meus mas esses já conhecem fiquem bem um grande abraço olha agora não posso dar gás não, agora sem gás agora sem gás eu sem gás <risos>